Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é o melhor exercício para você fazer em casa e endurecer as suas pernas e empinar o seu bumbum e ainda de quebra, diminuir a sua barriga. Ai, professor, eu quero ficar com as pernas durinhas, bumbum empinado e diminuir a barriga. O que, que eu faço? Os dois melhores exercícios que tem para você fazer em casa, sem material nenhum necessário e trabalhar bem as suas pernas, endurecer as suas pernas, trabalhar bem os músculos dos seus glúteos, endurecer os seus glúteos e ainda gera uma alta demanda energética que queima a gordura da sua barriga, é o agachamento e o afundo. Na semana passada eu já falei aqui com vocês sobre agachamento. Volta lá no vídeo, acompanha como fazer o agachamento da maneira certa para ter os resultados que você deseja. E hoje eu vou falar sobre o exercício afundo. O afundo equivale a um agachamento unilateral. O que seria isso? Fazer o agachamento com uma perna de cada vez. Então é como se fosse um agachamento avançado. Ele necessita mais equilíbrio, necessita mais força e necessita mais coordenação motor. E hoje eu quero te ensinar aqui o jeito certo de fazer fazer os principais erros e como começar a fazê-lo pouco a pouco para que você ganhe condicionamento físico e possa fazer ele de maneira bem feita. O jeito certo de fazer o afundo é você posicionar uma perna na frente da outra, ajoelhar no chão e tentar encontrar um ângulo reto em todas as suas articulações. Mão na cintura, sempre olhar voltado para frente, ponta do pé de trás, sobe e desce sobe e desce. A força principal do afundo deve ser feita sempre com a perna da frente. Então sempre a força principal colocando na perna que está à frente. A perna de trás serve apenas como apoio. Os principais erros cometidos no afundo são você deixar as pernas muito próximas e o movimento muito fechado. Outro erro do afundo, jogar o peso muito para frente. E sobrecarregar as articulações do joelho e do tornozelo da perna da frente. Ou, o terceiro erro, fazer muita força com a perna de trás. Independente se você está jogando para frente ou para trás, está fazendo força com a perna de trás. Outro erro também é abaixar a coluna. Não, mantém sempre reto, ângulos retos, postura subindo e descendo. Se você for iniciante e ainda não tiver equilíbrio, coordenação motora, existem jeitos de adaptar para o afundo ficar mais fácil. Quais são eles? Se apoiando em algum lugar. Esse apoio pode ser num cabo de vassoura, pode ser na parede. Eu vou usar como por exemplo aqui a cadeira que eu estou aqui segurando. Vai segurar na cadeira para se equilibrar e também para fazer força. Então você vai descer se equilibrando e na hora de subir você pode usar o braço para fazer força. Se você já tem força suficiente para fazer o exercício da maneira certa e você deseja aumentar a intensidade do exercício para assim melhorar os seus resultados, em casa, para aumentar a sobrecarga, o que, que você pode fazer? Usar uma mochila. Coloca uma mochila com pesos. Pode colocar arroz, produtos de limpeza, feijão, livros. O que importa é que seja uma mochila que cause uma sobrecarga no seu corpo. Dessa maneira, com a mochila, vai ficar mais peso, vai gerar mais intensidade. E dessa maneira, o teu corpo vai responder melhor a esse estímulo. Concluindo, para você endurecer suas pernas, empinar o bumbum e diminuir a barriga, utilize também o afundo nos seus treinos, sendo de maneira adaptada, se você ainda não consegue fazer ele da maneira certa, ou utilizando uma sobrecarga, caso você já tenha um bom condicionamento físico. E se você quer eliminar a barriga, como assim não eliminar a barriga junto no exercício? Sim, o afundo também serve para ajudar a eliminar a barriga. Por quê? O afundo combinado junto com outros exercícios, como o polichinelo, agachamento, flexão de braço, prancha abdominal, da forma certa você consegue gerar um estímulo que acelera o seu metabolismo e aumenta a queima de gordura, dessa maneira te fazendo diminuir a barriga. Então o afundo é um exercício que trabalha seus membros inferiores, mas também é um exercício completo que te ajuda a eliminar gordura, emagrecer e eliminar sua barriga. E se você quer saber mais como eliminar a sua barriga, depois dos 40 anos, como emagrecer e deixar teu corpo todo durinho? Entra no meu Instagram. Lá eu trago diariamente conteúdo para te ensinar como acelerar o metabolismo, emagrecer e transformar seu corpo depois dos 40 anos. E se você tem mais qualquer dúvida, entra em contato comigo lá. Me chama, me conta a sua história, traga a sua dúvida para que eu possa trazer aqui como tema para você. Fechado? Um abraço e até a próxima.